Oi, oh, Ivete. O oh, que você que que espera de 1991, Ivete? Muita paz, muita saúde, muito amor pra mim, pra família, pra, pra todos. E. É, o que mais. E é isso aí, Foda. É isso aí. É isso aí. É isso. Aí. É a gente luta, luta, mas... isso ó oh, o que, o que, que é a anfitriã que está aqui pulando? O que, que ela espera para 1991, anfitriã? Eu espero saúde para minha X e meu marido. Oh, para mim também. Seu marido Oscar. Meu marido Oscar. Meu <risos> querido é marido ex eu Adoro ele. Mãe, ah. é, é para ele. Tá, ok. Agora, para a senhora lá que... Me desculpe, mas eu ainda não... Dona Bernadette. O que a senhora espera em 1991, Dona, Bernadette. Dona Bernadette. Fica, só, 1929, Bernadette? primeiro lugar, saúde. A alegria, a felicidade, muita paz, a humilha, tudo de bom. Hum. A gente começa em 91 o pé direito. Muito bem, isso aí. Agora aqui vão entrevistar, que vão entrevistar. Eu espero também que venha um neto em 91. É que tenho só três netos, que agora é nenhum neto. Isso aí né? é um problema de hermenêutica, ninguém entende. <risos> agora vou começar ali pelo seu Julinho, que é o mais velho aqui da Rádio. Você espera que você não no seu 91, seu Julinho? Pode comer, pode comer. Saúde para todos. Chegou o Denizinho! Olha, rapaz, abusado pra todos presentes. O senhor, ano que vem, estamos com este cabelo. Principalmente saúde. senhor. unida de novo o ano que vem aqui. Muito bem. Beto, grande vendedor de monza lá do época, seu Beto. O que você espera de 1991? Espero, para todo, todo, todos nós, saúde, felicidade e bicho, bicho de pé. Bicho de pé? Bicho de pé. Pra que isso, seu Beto? Se o bicho tiver caído, não adianta, né? <risos> lhe o senhor ali começa o seu nome, por favor? Eu, vou Vomar. Vou O mar. que você espera de 1991, seu Vomar? Ganhar na lote sozinho. Tem muita saúde, paz, alegria para todo esse povo. Valeu. E principalmente que não aconteça a guerra no Golfo Pérsico, para ele não ter que andar perto. <risos> esse, é, esse é capitalista no duro. Então, bom, é irmão gênia da Niveca, não é? Ah, não não é Esquece, esquece, esquece. Esquece, a, mi, a minha irmã aqui andou cometendo uma... um pequeno deslize. Que, o que, que, que mais tu pretende em 1991? dinheiro, muita saúde, mulher bonita, sim. O resto é consequência. Ah, o resto é consequência. Ajuda para Simone, Simone. O homem da barba. Agora aqui pro grande. Da minha muita saúde, dinheiro, mulher e bicho de Output oh, também Ou também quer é bicho de pé? Pra que bicho de pé? Sim, pra que mulher sem bicho de pé? Pô, <risos> então oh, é uma desconsideração. É, amor. Então é uma desconsideração. Agora, agora vamos ver aquela jovem ali, jovem. O que, que tu quer de 991, jovem? Saúde, dinheiro e que ninguém perca a esperança, porque senão tá feia coisa. Ah, então valeu. Ô, oh, Simone, já falou a Simone. O Juju, <risos> o Juju Juju, fica para lá, lá, Juju. Pra Isso, agora aí a, a luz dá. No luz, o, o, Juju, o é que, que, é que, que tu é queres? de somos Juju. Tu me tanto com minha massa esse ano. Ai, amor! Bastante saúde pra mim, pra ti, meus filhos e pra toda a família. A gente sempre aqui juntos. Muito bem. Novamente, estamos filmando nosso maior amor é a lua. De 1991, André? Como assim? O que tu vais querer em 1991? O que é que mais queres que acontecesse? Olha, papai. Fala. O que é? O que é que tu querias mais que acontecesse contigo em 1991? É igual que nem no Natal. Ah, tá difícil. Júnior, André, o que é que queres? O que tu queres que aconteça para ti em 1991? É, que todo mundo esteja grana no bolso... ...que esteja muito tempo de vida... ...muito mais. Alexandre, o que tu queres que aconteça contigo em 1991, Alexandre? Eu passo de ano, novamente direto. E esteja uma boa saúde para aguentar como eu aguentei este ano. Muito bem. Agora, o Junior, o Junior, que tu queres de 1991, Junior? Eu também passo de ano, que esteja felicidade na família toda... Grande amor da Leia. A o é, é, é, o último, é o último ano sozinho. O ano é. que vem. Não. Depois levar vale o de aniversário agora, ano que vem em casa. Mas tem até nenhum que vem já com ele, tenho certeza. Eu falei, vai casar tá grávida. Para é. casar só grávida, engravida é. e vingança. Pode é. fazer é. uma pergunta com uma requisição. Fala, o que tu espera em 1991? A princípio foi mantida a saúde do todo mundo, que eu se forme em acadêmico em Direito, que eu fique um bacharel em Direito, e todo mundo progrida como ser humano. Muito bem. O Julinho Ok? Hum. o oh, Edson, o que, é que espera de 1991, Edson? Muita saúde, Muita paz, muita confraternização da família, muita amizade. E, e, e, e, e o resto é complemento, né? Dinheiro, felicidade, piadas. O resto é complemento, é consequência da, da... Claro, é claro, o mundo capitalista pleno. É, não, eu quero saúde e felicidade. Ah, o tá, resto tá, é, é então consequência. O resto é consequência, então valeu. Fala, Falou. Fala. Oh. Ah, o, ah, o é o que é que tu espera em 1991, Denis? Que todos aqui cheguem a 92. Que todos cheguem... Ó, oh, valeu. Foi, foi bem sensato. Olha, se espera que todos tenham a saúde e a felicidade de estarmos sempre reunidos. e Que a confraternização esteja sempre entre nós. Isso é o que vale. Que todo esse pessoal que já está com a idade mais avançada continue aqui com a gente. Porque eles só vão nos transmitir amor e experiência. Isso que a gente deve ter sempre, presentemente. É realmente o que... Vem depois, que são viagens, passeios. Só pode ser conseguido se a gente tem muita saúde e muita paz interna. E que isso aconteça sempre entre nós. Neste momento que antecede 1991, seja sempre pleno de saúde e alegria durante todo o ano. E que o ano que vem a gente possa novamente se reunir aqui com esta alegria. E com a esperança de que a Marcela, que hoje está aqui presente no colo da sua avó, possa transmitir toda a doçura e felicidade que a gente sempre espera. É isso que Deus nos colocou, na, nos colocou na Terra e espero que a gente possa viver esse 1991, assim como todo o ano 2000, com toda essa alegria e saúde. Depois de todo mundo que foi entrevistado, é a opinião do narrador da festa. Muito bem, depois de tudo que eu falei aqui, eu espero que Deus nos conceda o um 91 pleno que todos possam chegar ao ano 2000, com toda essa alegria e felicidade. Ai, é isso que nós queremos, pessoal. E que eu tenha o amor pleno da Juju, que é o meu amor eterno. Morrerei, mas morrerei de amor pleno. Pela... Muita potência! <risos> potência é o que não falta. Potência, é... potência. Ana, vamos lá, abração, André, vamos lá. André hoje faz nove anos, vamos lá. Ei, vamos lá. Aí, meu filho, aí, ó. Olha aí, ó. Ali está outro grande filho, ela, ó. O Alexandre. O Júnior, o grande petelhão. <risos> e aqui está o André, o grande amigo do André, não é isso? Olha lá. Anda, André, fala alguma coisa agora. O quê? O que? Quer... Fala, fala alguma coisa. Seu Bastião, seja muito saúde e que mais? O que mais? É como sempre muito retraída. Hoje ele completa mais uma data natalícia. Ele nasceu a uma hora da tarde. A mãe dele chegou 15 para uma na maternidade e a uma hora já estava sendo trazido para mim pela assistente enfermeira todo o engordurado que tinha passado três dias. Ali está a grande mãe, ó. Você quer saber? it's the yeah. Agora, mas olha aí, o ferro, mas o meu, que vem nas comidas. lá,